Salve, tropa! Precisamos falar sobre a notícia mais bombástica do dia, que por um acaso não tem nenhuma menção na rede Goblins e outros sites de esquerda, como vou mostrar para vocês. Tá aqui, bomba! Polícia Federal, de elo entre advogado de Adelo Bispo e PCC, recebeu pagamentos dois anos após facada em Bolsonaro. A pergunta que todo bolsonarista faz, que nenhum esquerdista quer fazer, é quem mandou matar Bolsonaro. Mas todo mundo já sabe a resposta. Se foi ninguém, é o mesmo ninguém que matou Celso Daniel. É o mesmo ninguém que matou o Teori Zavascki. É o mesmo ninguém que anda assassinando dezenas de políticos no nosso país, inclusive hoje no Rio Grande do Norte, onde um prefeito foi assassinado na frente da sua família mas esse mesmo ninguém parece ser bem perigoso agora não tem uma única menção na Globo na CNN na UOL nada é como se fosse uma notícia que nem merece ser digna de ser comentada se não é a folha de São Paulo aqui inclusive passando pano cadê? não tem nada tem o Brasil 247 falando que é uma armação da Polícia Federal, que agora a Polícia Federal ela arma coisas, né? Assim como contra o Lula, tudo armação, tudo armação. O crime esplanado na frente da população, o narcotráfico controlando a nossa política, mas é tudo imaginação nossa. A Polícia Federal não tem nada o que fazer da vida deles a não ser fingir que o crime organizado controla nossos políticos. Uau quem poderia imaginar uma coisa dessa não é mesmo que loucura e aí vamos à falha de São Paulo aqui né A Folha de São Paulo a apuração da Polícia Federal cita ela entre PCC e defesa de Adela vírgula mas direção vê tese furada Ah, uh, um what? quem se importa com que a direção vê se a Polícia Federal tá falando é mais aquela tentativa de tentar passar pano, porque será que esse crime organizado, além de controlar advogados e políticos, também controla o nosso jornalismo? Será, gente? Será? A investigação da Polícia Federal em andamento cita uma possível relação da facção criminosa do PCC com pagamentos para a defesa de Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada em Jair Bolsonaro em 2018. A apuração, reiniciada no ano passado, Contraria conclusões anteriores e aventa uma tese considerada inconsistente pela atual direção da PF, que vê fragilidades nos indícios citados. Ah, sendo subjetivos completamente, não é mesmo? Não. A gente já concluiu que ele é louco. Vamos virar a página, gente. Vamos esquecer disso. Dois inquéritos da PF já apontaram que Adélio agiu sozinho no dia 6 de setembro daquele ano, ele agiu sozinho, mesmo tendo pago viagens para ele, mesmo ele tendo ali vários tablets, vários celulares, sabendo onde estavam até os filhos do Bolsonaro. Poxa, esse lobo solitário é muito inteligente né? para uma pessoa que é louca. Mas enfim, a possibilidade agora analisada se baseia especialmente em pagamentos de acusados de integrar a facção para um dos advogados que defendeu Adélio mas que foram feitos dois anos depois da tentativa de assassinato de Bolsonaro. O advogado investigado, no caso, nega qualquer elo com o PCC e diz que os repasses têm relação com a defesa de outros clientes, não a de Adélio. Claro, sendo subjetivo também. Não! Eu! Ligado com o PCC? Não! Não! não eu não! Isso não! Eu nunca Repetidos laudos psiquiátricos, feitos em diversas etapas, também já foram conclusivos em apontar a insanidade mental do autor da facada. tá? Um cara insano que sabe exatamente onde está os filhos do Bolsonaro, que sabe exatamente comprar celulares, tablets, planejar um assassinato. Esse cara é completamente louco. Completamente louco. Louco sou eu. Estou falando que ele é louco. Ah, beleza. Também já foram conclusivos em apontar a insanidade mental do autor da facada, que acabou sendo considerado inimputável. E que cumpre medida de segurança na Penitenciária Federal de Campo Grande. O novo rumo no inquérito ocorreu no último ano do governo Bolsonaro, após a justiça autorizar investigadores a terem acesso ao conteúdo celular de um dos advogados que fizeram parte da defesa de Adélio e depois de um novo delegado da PF assumir esse caso. Ah, claro, foi só trocar o delegado que as coisas começaram a aparecer. Será? Esse crime organizado, além de controlar políticos, além de controlar jornalistas, também controla a Polícia Federal em algum aspecto. Não, mas eu sou conspiracionista. Isso aqui é uma fake news. Eu vou ser preso tá, pra, pra, por dizer um absurdo desse que nosso país é controlado pelo narcotráfico. Eles não fazem nada. São pessoas inocentes. As investigações envolvendo a facada foram alvos constantes de críticas de Bolsonaro. A troca de delegado ocorreu porque o primeiro foi convidado a assumir um cargo no exterior. O diagnóstico de inconsistência da nova linha de apuração é feito principalmente pela de Diretoria de Inteligência, onde o inquérito está localizado e que é chefiado atualmente pelo delegado federal Rodrigo Moraes, que diversas vezes apontou não ter havido mandante no caso. Ah, tá, claro, não teve mandante, ele é louco, tá? Tá, mas e esse celular que a gente acabou de ver que tem pagamentos de gente vindo do CCC, do PCC. Não, ele foi aju sozinho. Ah, pelo amor de Deus, a é gente otário, não é mesmo? Para a cúpula da PF. O fato de os pagamentos sob suspeita terem sido realizados dois anos após o atentado é uma das inconsistências. Ah, claro, né? Como se os advogados tivessem trabalhado de graça. Além de não concordar com a nova linha de investigação, a DIP ainda vê uma suposta pressão interna nos meses passados para que o caso da facada tivesse algum andamento no período eleitoral. O atual responsável pela apuração, o delegado Martim Botaro, ele assume em 2021, quando Rodrigo Moraes foi escolhido para um cargo nos Estados Unidos. Nos últimos meses, ele contou com a ajuda de outro delegado, Victor Hugo Rodrigues. Botaro é considerado um dos principais especialistas em PCC na PF. Então, assim, o Botaro, que é um dos principais especialistas em PCC e PPF, ele está completamente enganado, não é mesmo? Ele não sabe como o PCC age. Não, claro que não. O advogado trabalha no PCC? Não... Antes da mudança de linha de investigação, os dois inquéritos abertos pela PF contaram com uma série de diligências, depoimentos, quebras de sigilo e outros meios de apuração que fizeram a polícia concluir não ter indícios de financiamento dos advogados por terceiros. Então quem financiou esses advogados? Foi o próprio Adelo Bispo, que financiou a porrada de advogados. A gente aqui desesperado, por causa dos processos que a gente recebe, todo ferrado, certo. Mas o Adélio Bispo, que é um louco, sozinho, assim, teve um monte de advogados e nem foi financiado por ninguém. Não, esse pagamento... Esse pagamento do PCC? Ah, mas já faz dois anos, esquece isso, vira essa página. A hipótese considerada mais forte por investigadores da época é de que os advogados assumiriam o caso de graça. Uhum. Uhum. Uhum. E eu sou um otário, não é mesmo? Eu sou um imbecil que não tem nenhuma inteligência para acreditar que tem advogados trabalhando para o Adélio Bispo de graça. De graça. Ah, como que esse povo é sacana, não é mesmo? A gente é otário. Nas apurações mais recentes, o inquérito passou a apontar indícios de que o PCC fez pagamentos para Fernando Costa Oliveira Magalhães, um dos advogados que integrou a banca, que fez a primeira defesa de Adélio para sustentar a linha, a apuração lista ao menos quatro suspeitas. 1. Um, a descoberta por meio do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, de pagamentos fracionados de R$ 315 mil, reais, realizados em 2020, dois anos após a facada, por pessoas supostamente ligadas ao PCC para uma empresa em nome de Magalhães. Ah, claro, ainda teve uma outra empresa, nem foi direto o pagamento. 2. O montante ser próximo ao valor máximo citado por Zanoni Oliveira Júnior advogado da Banca à Frente da Defesa, em depoimento a PF em 2018 sobre o que ele teria cobrado caso tivesse ficado no caso até a eventual chegada de recursos do Supremo Tribunal Federal, entre 150 mil e 300 mil. Reais. Um registro no livro Caixa de Zanoni, com pagamento de 25 mil e a rúbrica Caso Adélio... Ai, mano. Ai, mano, o bagulho. O cara ainda escreveu Caso Adélio, mas não. Eu recebi dinheiro do PCC nunca puta que pariu nunca pior que isso mano. não tem como ficar pior que isso um e quatro um grupo de troca de mensagens entre os advogados no aplicativo WeChat com o nome Adélio PCC oh my God oh meu Deus do céu não não há nenhum indício aqui não gente vamos virar a página tá isso não tem nada a ver isso é conspiração dos bolsonaristas tudo fake news tá? Os 315 mil viriam de empresas consideradas laranjas e utilizadas pelo setor de ajudas do PCC, estrutura cuja função é custear despesas de integrantes da facção. Conversas no grupo do WeChat, acessado a partir do celular de Zanoni, giravam em torno de preocupação com o fato de Fernando Magalhães ter atuado na defesa de membros do PCC, relatam as investigações. Ah, mas que curioso, não é mesmo? Sabe. A gente não precisa de mais nada para concluir o que aconteceu, mas a gente já sabe disso há muito tempo, cara. Desde a facada a gente já sabe tudo. Tá lá. O cara que tava preso agora tá solto e é presidente. Tentaram a vida do Bolsonaro e ele sobreviveu por um milagre. O que mais a gente precisa ficar sabendo? Não. Os advogados trabalham de graça agora, mesmo recebendo 25 mil reais com a Tegadélia, o bispo. Nada disso é por coincidência de nós conspiracionistas, Tá? Por último, quero que vocês participem da nossa oitava rifa. Faltam agora sete rifas para concluirmos e realizarmos o um sorteio. Também um feliz aniversário ao Pedro Felberg. Desculpa se eu estou falando seu nome é, compl é, meio complicado, Seu nome, né? mas meus parabéns. Se vocês também são aniversariantes, só mandar uma mensagem lá que eu dou um salve para vocês, não tem nenhum problema. Não. E até a próxima. Tchau, tchau.